porque nós processamos é, experiências kármicas, né? E quando eu estou falando de kármicas, é importante que você entenda que karma é uma ação que nós fazemos e que nós que volta para a gente. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. E nós podemos termos termos nos aprisionado em alguma em alguma memória, alguma experiência que nós vivemos no passado, né? É, e que isso está reverberando na nossa vida. E a gente precisou se defender, a gente precisou sobreviver, precisou ter um, um determinado tipo de atitude, e isso naturalmente nos levou é, a achar que a, a realidade é sempre daquele jeito. Então você fica num estado de defesa. Esse estado de defesa é também o estado de estresse, onde você está exatamente se sentindo ameaçado por algo. Ah, então gente isso acontece com todo mundo o nosso cérebro se comporta assim a grande questão é que quando nós estamos numa busca genuína profunda por autoconhecimento a gente começa a gente percebe o desconforto o problema é quando você não está percebendo o desconforto